E aí, pessoal? Nesse vídeo, depois de muitas pessoas terem pedido nos comentários, Felipe, grava um vídeo sobre o significado ou quantos significados tem a palavra ligar em português. Então estou gravando esse vídeo justamente para tirar essa dúvida, ok? Claro também que eu escutei por aí que tem alguns países da América do Sul que ligar, que fala espanhola, que ligar é tipo coquetear, não sei como tá ligando, um homem lá com a menina tá conversando tal, tal. Eles estão ligando. Se você, no seu país, tem algum outro significado para ligar, deixa aí nos comentários, ok? Falando nisso, nos comentários, o pessoal está aprendendo muito, ok? Somente lendo os comentários de outras pessoas. Se você quiser participar, se você quiser colaborar também, você está mais que bem-vindo a deixar o seu comentário, beleza? Eu também aprendo muito espanhol com vocês. Eu fico impressionado com a quantidade de brasileiros que estão vendo os vídeos do canal e falam para mim, Felipe, eu estou aprendendo muito espanhol no seu canal. Eu falo, como assim espanhol? Eu estou ensinando português. Sendo que vocês, os que falam espanhol, que participam nos comentários, ajuda muito o pessoal, nós brasileiros ou qualquer pessoa que quer aprender espanhol, aprender espanhol. Então, deixa sua colaboração. primeiro significado que eu vou falar aqui para vocês é uma expressão, ok? Em português, quando eu falo que eu ligo para alguma coisa, ou que alguém liga para alguma coisa, é quando essa pessoa dá importância a isso. Então se eu falo que eu não ligo para o que as pessoas falam de mim, eu não ligo, se você falar pelas minhas costas, é como eu não me importo, ok? Eu posso falar que essa pessoa, ela não liga pra nada. Ou seja, no, no, no sentido de, de não se importar, de ser uma pessoa muito descuidada, que não, que não dá atenção a nada, ok? Então você pode falar que uma pessoa é irresponsável, que não liga pra nada, então, essa menina não liga pra nada, ela é muito irresponsável. Ou também, você pode falar que essa pessoa não liga pra nada no sentido de, ela não liga se você falar que ela tá errada, entendeu? Claro também que o ligar mais conhecido é o ligar de ligar pra alguém, ok? Eu tô ligando pra alguma pessoa, eu quero falar com alguma pessoa. Mas aí tem um detalhe. Em português, a gente pode falar uma chamada telefônica? Pode. A gente pode falar também ligação. Se você não viu um vídeo que eu gravei sobre como evitar portunhol, veja esse vídeo porque eu falo justamente disso, ok? Palavras que tem em português, que tem em espanhol, mas que tem um sinônimo em português, que não tem em espanhol. Então entre uma chamada e uma ligação, você vai usar uma ligação, você vai usar ligar. Tenho que ligar para alguma pessoa. Você não fala, eu tenho que chamar fulano. Você pode fazer uma chamada, evite, ok? Tá errado? Não, não está errado. Mas é somente que está muito próximo do espanhol. E a ideia é que a gente comece a separar o português do espanhol, porque senão vocês vão estar falando portunhol. Ok, galera. Principalmente se você fala espanhol nativo. Em português, a gente não, não prende la luz, não prende la computadora, a gente não prende as coisas. Prender pra gente é, é prender, é algemar, é prender. Eu tô preso, eu estou sem saída, eu tô preso, ok? Como é que a gente fala? Ligar, ok? Eu tenho que ligar o computador ou desligar o computador. Detalhe, aqui, falando de vela, uma vela a gente não liga a vela, a menos que a vela seja eletrônica. A gente não liga a vela, a gente acende a vela, OK? Então, você nunca vai falar, eu liga a vela para mim aí, porque não tem sentido. Eu quero dizer, acende a vela. Acende a vela. É como falar liga a fogueira. Você não liga a fogueira, OK? A menos que seja uma fogueira eletrônica. Acende a luz, rapaz. Agora é interessante, porque quando a gente tá falando de luz de casa, do interruptor, né, a gente fala liga a luz ou também a gente fala acende a luz. Ou desliga a luz ou apaga a luz. Então apaga a luz aí, ou desliga a luz. Eu, particularmente, falo mais apaga. Apaga a luz. Apaga a luz né, antes de dormir, alguma coisa assim. Então se eu quero ligar, eu liguei uma luz, agora eu quero desligar, ok? Ou eu quero acender a luz, que é a mesma coisa de ligar, ou desligar, ou... Uh, apagar, ok? Outra forma de usar, que é muito brasileira, que eu particularmente gosto muito, é falar se ligar. Quando você se liga, quando você está ligado, é quando você está atento okay? a alguma coisa. Então se eu estou conversando com alguém e eu falo, cara, você tá ligado àquele lugar que a gente foi na semana passada? Ou seja, você está ligado, você lembra, você está você na sua memória, o lugar que a gente foi, na... ah, sim, cara, estou ligado, estou ligado. O que é que tem? Essa é outra expressão. O que é que tem, o que é que tem? Ou seja, o que, é, o que é que você quer falar sobre isso? O que é que tem? O que é que tem esse lugar? E outra também com esse se ligar é quando alguém chega pra mim e fala Felipe, você tem que se ligar com essas coisas, cara. Não pode estar cometendo esses erros. Ou seja, eu tenho que ficar atento, eu tenho que, eu tenho que me ligar. Eu tenho que me ligar, entendeu? Tá ligado? Tá, tá entendendo? Detalhe que esse tá ligado. Tá ligado, tá ligado? Tô ligado, tô ligado. É um pouco mais informal, ok? Antes, no Brasil, era muito informal. As pessoas usavam muito nas favelas, tá? Mas hoje em dia, o pessoal usa diariamente, ok? Última também é que você pode falar, pode usar o verbo ligar como de conectar, ok? De ligar as ideias, de ligar uma coisa com outra. Você está ligando, está conectando. Beleza então, pessoal. Esses aí foram alguns significados do verbo ligar que a gente usa em português. Se eu não mencionei alguma expressão usada com o verbo ligar que você Caramba, eu não entendi essa, essa frase nesse contexto. Deixe a frase com contexto nos comentários que, com muito prazer, eu vou tentar responder, beleza? E se eu não responder, quem estiver vendo os comentários, brasileiros, galera aí que fala muito português, se puder ajudar, eu agradeço também, beleza? Nesses dias, eu estava conversando com uma seguidora que se chama Dina, do El Salvador, e ela mandou uma foto para mim falando que no país dela, a palavra túmulo, porque na cidade tem placas que dizem assim, túmulo. E para nós brasileiros, quando a gente vê túmulo, a gente pensa que é o lugar onde alguém morreu, né? Tá lá enterrado. Sendo que no El Salvador é o redutor de velocidade. O que a gente fala no Brasil informalmente como pardal. Fiscalização Eletrônica, Redutor de Velocidade, como se diz na Colômbia, que na primeira vez que eu escutei como se diz na Colômbia, se diz... Eh, el policía acostado. Policia acostado, que, que em português seria policial deitado. Quando a primeira vez que eu escutei, ai, ai, como, como foi que eu vi foi... hoje cuidado, cuidado, é um policia acostado. E eu como que, em onde? E eu como buscando alguém, como no piso, e Zero, Ou seja, eu fiquei, eu fiquei em dúvida, porque aí depois me explicaram, né? Ah, não, polícia costal, é como redutor de velocidade. Ah, ok, beleza. Então a gente sempre está criando novas palavras, ok? Então eu queria deixar para vocês aqui essa curiosidade. E claro, se você gostou do vídeo, se você aprendeu alguma coisa, quer me ajudar, quer ajudar outras pessoas também, Compartilha esse vídeo, deixe um like, porque aí eu vejo que vocês estão gostando desse formato de vídeo e eu vou começar a gravar mais e mais, beleza? Grande abraço, galera. Valeu, tchau, tchau. Nesses dias eu estava conversando com uma pessoa... Quem foi a pessoa? Liga a luz e apaga... Apaga a luz. Apaga. Liga pra... ok. Como é... ok. Primeira, ok? Eu posso ligar a luz? Então, então, então eu posso...